Sabe aqueles momentos em que você pensa assim, cara, eu tenho que ler mais, eu tenho que estudar mais, eu tô ficando para trás? Quer dizer, aqueles momentos em que você sabe o que tem que fazer, mas você não consegue realizar. Eu me lembrei da história de um, de um soldado, é, um chamado Desmond Doss. Ele é, participou da guerra de Okinawa e o Doss, ele tinha um soldado Doss, ele era um médico socorrista. E ele tinha um propósito muito grande na vida dele. Eu orei o tempo todo. Eu ficava orando, Senhor, por favor, me ajude a salvar mais um. Quando fiquei sem força, disse, Senhor, me ajude a salvar mais um. Ele apenas disse, os verdadeiros heróis estão lá enterrados. Cara, é, até o último livro, só mais uma página, só mais um capítulo... Sabe, esse tipo de propósito você tem que levar para sua vida.